Fala galera, salve, salve, marião da g Escape mais uma vez com vocês. Galera, começamos 2018 a mil graus, iniciamos os projetos aqui é, desenvolvendo o escape da nova Phaser 250, na sequência a CB500F e agora a recém-chegada no mercado BMW G310R 2018. Quando eu vou começar um desenvolvimento de escape, principalmente de uma moto recém-chegada no nosso mercado, eu gosto muito de analisar o que grandes marcas de escapamento reconhecidas mundialmente conseguiu no desenvolvimento dos seus projetos. Eu escolhi uma que é reconhecida não só no Brasil, mas uma marca respeitada por todo o mundo, para nós avaliarmos os dados que eles conseguiram lá. Esse site é bem completo, ele dá todos os dados da moto original e depois do desenvolvimento do escape. Eu vou falar os dados que eles conseguiram no dinamômetro deles com a moto original para compararmos com o nosso para ver se está próxima a calibragem dos dinamômetros. A moto original no dinamômetro deles, eles relatam aqui 33.8 cavalos. Depois da troca do escapamento que eles desenvolveram, a moto evoluiu para 35.2, dando um ganho de 1.4 cavalos. No torque, ela deu aproximadamente 200 gramas a mais. Vamos analisar também, eu gosto muito de analisar, a curva de potência que o escapamento deles apresentou. Se a moto realmente evoluiu determinada faixa de giro e aonde que ele evoluiu. Analisando o gráfico deles, o escapamento se comportou muito bem, fez uma grande correção, principalmente na média. Evoluiu a moto aqui em todos os sentidos. Por que, que eu faço isso? Porque eu tenho como desafio, no mínimo, extrair o mesmo ganho de potência que eles conseguiram. Se eles conseguiram, também é possível extrair aqui na GSCAP esse ganho. A nossa meta mínima é igualar o ganho de potência que eles conseguiram. Agora, o nosso maior desafio é superá-los. Então, eu vou convidar vocês para acompanhar um pouco do desenvolvimento que é feito aqui na e Nós vamos testar a 310 no dinamômetro e vamos ver o que nós vamos conseguir extrair. Para isso, eu convido vocês a me acompanhar passo a passo desse projeto. finalizamos todos os testes na G310R. Foram um total de 70 puxadas no dinamômetro para achar o dimensionamento exato do escapamento para que a moto rendesse o máximo de potência. A GESCAP se especializou no desenvolvimento de escapamentos de competição, escapamento de corrida, onde exige o máximo de precisão em cada projeto. E uma ferramenta essencial para esse desenvolvimento, além do conhecimento dos nossos engenheiros, é o dinamômetro. Ele nos mostra de forma precisa de que forma a moto está entregando a potência em cada faixa de giro através do desenho do gráfico do dinamômetro. Eu vou dar um exemplo para vocês do que nós tivemos nessa moto. Aproxima aqui, Felipe. Vamos analisar o gráfico original dela. E depois nós vamos mostrar o que um escapamento bem desenvolvido é capaz de fazer na sua moto. Como eu falei para vocês, o dinamômetro desenha de forma precisa de que forma a moto está entregando a potência. Aqui no gráfico original da 310, nós notamos que ela começa acelerando super bem, entregando a potência de forma bastante forte. Depois ela tem uma queda de potência bem acentuada, que vai dos 4.200 até por volta de 6.500 giros. Aqui também apresenta algumas irregularidades. O trabalho de desenvolvimento ocorre exatamente aqui. Nós vamos dimensionar o escapamento para que só no escapamento já tenha uma correção dessas quedas de potência. Eu vou mostrar aqui o gráfico do escapamento que nós desenvolvemos. Esse gráfico é o do escape da ponteira GPR, onde nós conseguimos o maior ganho de potência. Todas as ponteiras se comportaram super bem, mas a GPR se destacou no ganho de potência. Aqui é nítido a correção que o desenvolvimento do nosso escapamento já apresentou no gráfico de potência. Essa grande queda que ela tem acentuada foi corrigida completamente só no desenvolvimento do escapamento. E aqui também nós percebemos que a moto continua evoluindo até o seu corte de giro. Olha que interessante. Olha o quanto a moto ganhou de potência máxima. Não só corrigiu a entrada da média para a alta, como corrigiu a alta, dando um grande é, ganho de potência na moto. Então aqui nós percebemos que o, o escapamento está excelente. Vamos ver isso nos números de ganho de potência. A moto original apresentou aqui no nosso dinamômetro 36.56, um pouco acima do que a BMW declara, isso é normal, de acordo com o dinamômetro e também varia de moto para moto. A moto evoluiu no seu motor só com a troca do escapamento, com o desenvolvimento desse escape de competição, para 39.37, dando um ganho de 2.81 cavalos no seu motor. Na roda, que é melhor ainda, onde nós realmente sentimos a transferência de potência para o chão, a moto evoluiu ainda mais de 32.74 evoluiu para 35.99, batendo na trave dos 36 cavalos, dando um ganho na roda de 3.25 cavalos. Um dado muito importante que nós trabalhamos no escapamento também é o aumento no seu torque. Ela apresentou 3.11, que é um excelente torque para a categoria, ela evoluiu para 3.18, ela deu em torno de 70 gramas de torque a mais, então já teve uma melhora no seu torque também. Uma, um dado interessante, quando se troca uma ponteira mais longa, por exemplo, como a K7, teve a evolução, ela deu um pouquinho menos de potência, mas evoluiu mais no seu torque. Ela deu um ganho de 170 gramas no seu torque. Então, para vocês terem ideia do quanto influencia a troca da ponteira, o dimensionamento de curva em um escapamento. Então, a GPR gera uma potência maior e a K7 gera um torque maior. Agora vamos ver toda essa eficiência, todo esse ganho de potência na moto no seu tempo de aceleração. Que é importantíssimo saber se o escapamento deixou a moto acelerando mais rápida. Que é um dado importantíssimo quando nós avaliamos um escapamento de corrida. O quanto diminuiu no seu tempo de aceleração. Tudo isso nós avaliamos no desenvolvimento do escape. Vamos mostrar para a galera o quanto a moto ficou mais rápida com esse escapamento. A linha azul é o tempo de aceleração da moto original e a linha vermelha é o tempo do nosso escapamento com a GPR. Isso galera, o dinamômetro avalia quantos segundos a moto levou para terminar, para concluir o teste por volta dos 3 mil giros ao seu corte de giro em quarta marcha. Então vamos ver quantos segundos ela levou original. Ela levou para concluir, até o seu corte de giro, 6 segundos, ponto 525 centésimos. Com o escapamento, com o escapamento da g escape ela baixou o tempo para 5 segundos, 973. Dando um ganho na sua aceleração de mais de meio segundo mais rápido em relação ao escapamento original. Pensa isso numa pista de corrida, você passando marcha a marcha, a distância que você vai abrir de uma moto que está com escapamento original em relação à nossa que está equipada com escapamento de escape. Isso é um dado essencial para uma moto de competição, a diminuição do tempo de aceleração que foi muito expressiva, foram mais de meio segundo em apenas uma marcha. Como vocês puderam observar, em relação ao início do vídeo, onde nós estudamos marcas renomadas, reconhecidas mundialmente, o nosso ganho foi muito superior ao ganho que essas marcas tiveram no mercado. Por que, que isso acontece? É aleatório? É por sorte? Não, galera. Isso se chama dedicação ao que fazemos. São inúmeros testes e nós temos uma obsessão por potência, enquanto a moto não rende o maior, a maior potência através do desenvolvimento do escapamento, nós não paramos, por isso que nós fizemos 70 puxadas no dinamômetro até alcançar a perfeição no escapamento, demonstrada no gráfico de potência. É isso aí galera, Escape é o orgulho de ser brasileiro. E isso aí galera, chegando ao final de mais um vídeo, mais um super projeto que a GSCAP estará oferecendo para você que para a sua BMW G310R. Vou dar a minha opinião sobre o que eu achei da moto, não poderia esperar nada menos da BMW do que uma moto excepcional. Me impressionei bastante com a sua posição de pilotagem, uma moto muito leve, ágil também, muda de direção muito fácil. Vem com uma suspensão excelente dianteira com freios poderosos produzido pela Brembo. É uma, podemos dizer, que é a segunda divisão da Brembo, a marca de freio que equipa ela, um bom acerto da sua suspensão traseira também, além do seu design, que ficou uma moto muito bonita, é, impressiona o tamanho do seu tanque, ficou realmente sensacional a moto, e a GESCAP conseguiu deixar ainda melhor aumentando bastante a sua potência o seu torque, e mudando completamente o visual dela com uma linha de escapamento espetacular para você equipar a sua moto, que já vai estar disponível no nosso site gescape.com.br com preço super especial para vocês queria deixar o meu agradecimento à concessionária Gran Brasil de Alphaville que confiou em nosso trabalho e cedeu a moto para esse desenvolvimento se você gostou desse vídeo não deixe de dar o seu like se inscreva no nosso canal também aperte o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos da GESCAP. É isso aí, galera. Um prazer estar com você sempre. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo lançamento. Go, go, go. Acelerando até o máximo. Fui.